E aí, você matou a cobra aquele dia? Que? Aquele dia eu matei. Matou? Uma cobra de um metro. Cobra de um metro era é uma coral falsa. Ela come carrapato. Esse passo tá cheio de carrapato porque você tá matando as cobras. Que? Matou, você abriu cara? a porta ali, ó. Tô filmando aqui, eu ó. Eu matei uma eu só. Tô filmando. Tá eu jogando jogo, pedra... Eu, na... eu preciso. Você jogou a pedra na Siriema? Jogou? Joguei, joguei. Vai jogar mais? Eu jogo mais. Quantos Agora... O senhor vai, vai enfrentar a justiça. Vai, vai, vai. Por quê? Vai, vai. Putz, vai, vai. Vai, ah, vai. Vai, é, Vai, vai. Bate de novo, velho do diabo. Ah. Vai, vai. Eu tô filmando, vai.